Apesar da oscilação ao longo do dia, a bolsa brasileira acabou fechando com uma pequena alta nessa sexta-feira. Graças à recuperação das fortes perdas de ontem do setor bancário e aos dados sobre o PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre, que veio acima das expectativas e acabou animando também as bolsas lá fora com os índices Nasdaq SP500 terminando a semana nas suas máximas históricas. Nesse contexto, o Ibovespa fechou em alta de 0,16% aos 102.818 pontos. Já o dólar fechou praticamente estável, com uma pequena queda de 0,09%, negociado a R$ 3,78. Na semana que vem, o que deverá ditar o humor na economia serão os desdobramentos da retomada das negociações comerciais entre Estados Unidos e China e a divulgação de mais resultados de empresas, especialmente de Itaú, lojas Renner, Vale e Petrobras. Lembrando que na próxima quarta-feira